A internet inteira acaba de parar com a mudança do banner que o Twitter do CSGO acaba de fazer. Essa é a nova logomarca do Counter-Strike. É oficial agora. CSGO não vai mais existir. Agora nós teremos um novo game que vai ser chamado apenas CS. A partida já começou. Precisamos de alguns claro. espaços apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida. Eu vou... Olha só por Eu vou... isso. <risos>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 O banner antigo era exatamente assim, tá? O banner anterior a essa nova logo CS moderna, digamos assim. E o Brook, jogador da FaZe, tava com uma teoria muito legal aqui no Twitter dele, onde cada um desses cinco bonecos significava um jogo da franquia Counter-Strike. O primeiro, o CS 1.6, lendário, né? O segundo foi o CS Condition Zero, esse aqui não deu muito certo, eu acho. Depois a gente teve o CS Surce. O quarto boneco significaria o CS GO. E o quinto boneco, finalmente, seria pro CS 2, o quinto game da franquia Counter-Strike. Logo depois do CS GO trocar, um banner, o Twitter da ESL postou essa foto, sugerindo que seria um executável do Counter-Strike 2, logo ao lado do executável que a gente tem do CSGO mas, isso daqui pode facilmente ser photoshopado, qualquer um consegue criar, até mesmo eu, se você me der uns minutinhos. De qualquer forma, a internet foi a doideira, o Gabe Follower, que é um dos maiores informantes aí sobre a CS2, também fez um post, a galera já tá tentando inverter horizontalmente esse banner tentando ver se há alguma mensagem subliminar ao invés de CS Poderia indicar 2D Talvez seria o CSGO sendo lançado daqui dois dias, olha, eu acho que esse aqui É o último vídeo que eu vou fazer sobre o assunto Mas só pra gente dar uma de investigadora Que detetive, as respostas Do Twitter do CSGO são muito Interessantes, e a gente ainda tem Esse avatar, que basicamente É o agente, e esse agente aqui, né O Number K, ele realmente ficou muito Popular, velho, olha só, bro. esse agente Aqui é hoje, sem dúvidas, o agente mais popular De todos, mas se a gente for parar pra pensar Esse banner azul, ele traz de uma certa forma, uma cara mais profissional para o CS. Então, antes da gente receber a Source 2, eu tenho certeza que esse avatar aqui vai ter que ser trocado, porque isso aqui é completamente o oposto do avatar. Se a gente vai ter um CS mais family friendly, mais profissional, mais agradável aí ao público mais novo, esse avatar não tá condizendo muito, portanto a gente pode esperar que antes da Cersei 2 seja lançado, esse avatar vai ser alterado como mais um sinal de que tá chegando. Recentemente o Twitter do CSGO tem feito algumas respostas, geralmente Todas em meme E a galera tá vendo aqui que tem algumas dicas soltas por aí Porque o CSGO lançou um meme aqui com uma descrição de imagem Falando que eles são Mac, né? Que seria do sistema Macintosh da Apple A gente ficou sabendo do TikTok, do CSGO que foi criado, verificado recentemente Mas aí vem a ideia, né? Se for chamar CS2, as redes sociais também terão que ser alterado pra CS2 Hoje, se a gente vem aqui no twitter.com barra CS2, né? O CS2 Já tem um cara que é dono dele Mas também não seria muito difícil a Valve conseguir Claimar esse perfil aqui, esse arroba, né? E quanto a esse banner, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Particularmente pra mim, mano, não faz diferença nenhuma. Eu achei que tá completamente ok, tá ligado? E traz uma cara um pouco mais simples pro jogo, de uma certa forma. E também mais focada no cenário competitivo. O Rops é um jogador que tá sempre relacionado a atualizações. E há muito tempo ele tem falado abertamente sobre a Cersei 2. E fizeram, tipo, uma brincadeira com ele quando ele tava ali no bootcamp treinando e tal. Tentando descobrir algumas informações. Ele se recusa a responder, ele sai... Correndo e tal Podemos perceber que é tudo uma jogada de marketing E tá tudo relacionado, tá? Tweets de jogadores profissionais Tweets do CSGO Tweets de influencers do CS, o Rops fugindo não querendo dar entrevista, a galera pega sempre os banners do CSGO e tenta mexer na saturação do vídeo pra encontrar alguma coisa, dessa vez não tinha nada, nenhum segredo escondido, então a única coisa que podemos esperar é que realmente esse daqui é o novo logo do CS, a gente teve o registro da patente CS2 por meio da Valve, isso daqui tá tudo em sites americanos aí de registro de patente de marca e tal, uma coisa que o informante Aquarius, amigo do Gabe Follower percebeu, é que esses registros de marca, essas patentes aí do CSGO que foram registradas há muitos anos Tanto a logomarca quanto o texto Escrito mesmo CSGO, elas têm relação Com essa nova patente registrada Que é CS2, então tudo isso Está interligado e todas essas Patentes foram registradas pela Valve mesmo Somado com isso, está rolando a ESL Pro League 17, que vai Terminar no dia 26 de março Então se a gente for parar para pensar Se o CSGO quiser ter um novo All Time High e lançar a CS2 junto Com esse grande campeonato, que está dando 850 mil dólares de premiação, é algo muito positivo. Afinal de contas, temos os maiores times do mundo jogando aí nesse campeonato. Não é um Major, mas é um campeonato grande mesmo assim. E o Major de Paris tá vindo aí. A gente vai ter ele acontecendo no mês de maio. Então seria interessante que a Cersei 2 fosse lançada antes do Major, pra não ficar uma coisa em cima da outra, né? Bom, dito isso, todas as informações que estavam na internet sobre o possível lançamento do CS2 a qualquer momento foram mostradas aqui pra vocês nesse vídeo. Eu espero que esse seja o meu último vídeo na Cersei 1 do CSGO, falando sobre a Cersei 2. Tomara que já essa semana eu faço um vídeo jogando CS na Cersei 2. Se você tá hypado, deixa um comentário sobre tudo que você acha. Eu particularmente não acho que o CS Go vai continuar existindo e o CS 2 vai ser um outro jogo. Não, eu acho que por um breve período de tempo a gente vai ter uma beta da Cersei 2, pra logo depois o jogo ser lançado redondinho, substituindo o CS e as skins continuam normalmente. Então é isso galera, deixa um likezão aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e tamo hypado. Falou!